E aí gente, todos muito bem-vindos, <coughs> é o do Nari, e cara o seguinte, mano Primeiramente eu queria agradecer a Dani do canal Uma Dani por me convidar pra gravar um vídeo em uma sala personalizada E mano, a ideia que a gente teve foi muito doida A gente decidiu simplesmente colocar 50 dinossauros numa partida, mano <risos> É sério, essa sala personalizada só podia entrar as pessoas que tinham a skin do Dino Esse carnaval de cores aí E mano, ficou muito engraçado o vídeo, então eu espero que vocês gostem Assiste ele inteiro, que tem duas partidas nesse vídeo e a edição... Tá incrivelmente boa. E se você vem pelo canal da Dani, ou até mesmo se você acabou caindo de paraquedas aqui nesse canal, se inscreva aqui embaixo, mano, porque tá tendo um vídeo de Free Fire todos os dias aqui, maratona, porque tá muito legal os vídeos, isso eu te garanto, do fundo do meu coração. E também deixa o um like aqui, porque vai ajudar pra caramba pra esse vídeo bombar. Pelo menos eu espero. É nóis, eu conto com cada um de vocês, assiste aí, bora então pra partida, bora pra essa sala personalizada, que o bagulho vai ficar doido. Isso era pra ser um dinossauro, desgraça. Uma vaquinha aqui do lado do arrumada. Aí. Um Olha aqui, tem uma amarelinha, amarelinha. Oxi! Apareceu minutos. o Pikachu aqui, o. O Minion, é o Minion, na verdade. É, ué. Minion, é o Minion, <risos> temos o um Minion. <risos> Galera, é muito dito no lugar só. E aí, Bigodão, o que, é que você tá achando? E aí, aqui? o Madani? Meu loucura! No, tamo no ar, o que é que tá acontecendo? Será que eu estou em algum campo de deserto por aí, pelo Matagal? Tamo no Acre. No essa é uma camada de dinossauro aqui, o que tá acontecendo? Tem um, um sem roupa aqui perdido, aqui, ó. Eu vou matar ele. De... <risos> Eita, vai ser clock então, senhorita Daniele? Vai ser clock, vai ser clock. Tô nervoso, cara, meu Deus do céu. Aí caiu uma quantidade de dinossauro lá, mano, eu tô até com medo. Vai <risos> sim, muita gente, cara. É claro. Ô, Léo, me protege, eu não quero morrer. Não, <risos> protege eu também, porque... <risos> o ligadão não, esse ligadão morreu. Ei, Daniele. Ei, ah. Daniele. Pelo amor de Deus, deixa eu durar pelo menos uns 5 minutos na partida, por acho favor. Não, que... Bora, galera, deixa eu olhar pra cima, Nossa. deixa eu ver como é que tá. Meu Deus, eu tô fazendo o Dino aqui. Nossa, que... mano, olha a chuva de Dino. WTF? Que... Chuva de Dino, mano. Caramba. Vamos cair pra onde? Pra frente ou pra trás, Léo? Pra frente ou pra trás? Para com essa. É na casa de Três Andares. Vamos entrar nessa casa aqui primeiro, então, que eu acho que não tá caindo é quase ninguém. Tô tentando seguir a aí. Vamos ver mesmo. Meu Deus, socorro. Eu vou correr. Meu Deus, Léo. Ai, ai. Meu Deus, ai, ai. eu tenho, tenho, tenho, tenho, tenho um kit ai mano. Que me matar. Aí, eu tô indo lá pra baixo. Eu tô indo lá pra baixo também, porque... Meu Deus do céu. <risos> Socorre. Eita. Socorre, bigodão. Socorro! Socorre, os caras já estão vindo como? Estão vindo matador Ixi, Maria, cara. Pois é, é, mano. De Eita. Vai, aqui. Tá aí. Eu tá né, aí. Mano, meu Pink tá zoado aqui O que que tá meu acontecendo? Eu não tenho arma. Socorro, misericórdia. Estou lá. Lascado, lascadinho, rapaz, eu não sei o que que eu vou fazer. Ai, oh, meu Deus, você lascou Ei. galera. Eita, tá, mano. Eita. Fugindo abatido. Agora eu achei uma arma, achei uma 1 ainda. Achei aqui uma também. Oh, meu, Socorro, misericórdia. Vou ficar por aqui, gente. Socorro. Mano, meu tá... Tava... Derrubei cara. um aqui, derrubei um aqui. Derrubou um. Derrubei um. Bem louco. Eu vou até dar dano. Pelo ah, menos <risos> <risos> a gente se ajuda aqui. Cruxa. Eu só tenho uma 12 e uma... Eu não tenho uma arma de... Muxa. De... Ah. Eu... Eu, eu tenho uma. O que você tem? Tô chegando, tô chegando no paranauê, tô chegando no rolê, tô chegando no rolê. Aí. Acabou até a minha bala do que eu tinha. <risos> eita, <risos> eita, Dani. Eita, eu tô, tô sem roupa. Mano, meu. Quer aí, eu tô sem roupa. Mano, meu. Tá, vamos lá pra ah, todo mundo. Eu tô Leozera. sobrevivendo, Léo. Eu tô só sobrevivendo. É, também, só sobrevivendo aqui, né? Aqui, ó, aqui, aqui, Léo. Vem cá, tem SMG. Você tem... Eita, tem um aqui, ó. Tem, tem um cara aqui, ó. Um cara aqui em cima, cuidado aí. Dei 50 de dano. Eu tô só correndo, meu amigo. O cara tá sem arma, mano. Esse Dino tá sem arma. Tá sem arma. <risos> Encontrei um Dino sem arma aqui, tentando vir no soco. Saiu fora. Coitadinho. Coitadinho, coitadinho. Será que tem mais gente aqui? Tem gente aqui embaixo, cara. Eita, Todo mano. Da onde tá se tirando esse miserento? Aqui, ela aqui, me procura. Tem, tem, tem, tem. Eu tô vendo o cara, mas.. Eu tô com essa M14 que não consigo atirar. No cara. Eu, eu vou, vou aqui embaixo me curar, porque os caras querem me matar. Ai, ai! Boa. Eu tô me curando, eu tô sem colete, cara. Nossa, mano, o cara não tinha nada, mano. Esse é o tal do mula. Sofrido, meu amigo. Morri. Eita, mano, levei um HS aqui ferrado. Ai. Não, não, moço, moço. Não me finaliza, desgraça. E morreu. Ah, mano, me finalizou. Desgraçado. O cara tá ali na... Ah, e agora? O quê? Aonde? Aonde? Aonde? Fala comigo. Tá, no, com tá vida numa vida. escadinha. Tá numa escadinha, Dani. Tá na escadinha do, do outro lado que tá. Que dia foi isso? É a melhor cal possível. Com muito lag, mano, na moral. Vai lá, Daniele. Ai, meu, meu Eita, Deus. Meu de Deus. tirando cara e deu De repente eu entrei lá dentro da casa. Eita, mano. Pra mim aqui tá tudo travado. Cuidado com o viu, que é um monte. Ai, Ai, ai, ai. <risos> <risos> Léo, mata ele, Léo. Me, ah, é bicha. Vinga, Léo. Vinga nós aí, Léo. O Silano, seu, seu camperzinho. É o Silano dali tá lá. Vai ajudar Silano, o meu amigo Léo. <risos> Aí a responsabilidade é toda foi de levar essa partida, vai. Para de dançar, Silano. Vai, Silano. A vaca fazendo a dança da galinha, mano. Que coisa absurda. Isso é vai tomar um tiro, puta. O Silano tá meu com meu 20 de vida. Eu tava, lagado, porque... <risos> eu tava muito lagada. Eu tava dentro da casa, não era do nada sair da casa, Você viu, viu não. Eu vi, eu viu, tava muito lagada, muito, Ai, muito. Pode Ai. Não, eu, eu, eu, eu, eu. não deu. Aí, é um eu acho o, o cara que matou, tô. se não me engano. galera, um. os dois aí. O João, que tá palma aí. <risos> tô, tô empolgado, vai lá. Eita, eita! Pois é, mano. O cara tá de hack. Eita, vai. <risos> <risos> <uou. risos> <risos> que doideira, hein, Madani Guiti demais É, é nóis é. Vamos lá, vamos gastar o pente Para, pa, pa, pa. Você é maluco, é? Beleza, meu mano. Já estamos aqui dentro do Ai, babei tudo agora, mano. Que isso? Loger! Já estamos aqui dentro do avião, bora cair em Clock Tower. Porque é Clock que está passando e eu gosto muito dessa cidade. Não interessa pra você. Bora cair aqui, ó, mano. Estamos com o nosso scannerzinho aqui pra avistar os atentados que estão vindo para a região de Clock Tower. Não tem necessidade disso. Tem bastante gente por aqui, mano. Ai, ai, ai. Putz! Cuidado, bigodão! Ô, oh, bigodão! Cuidado, bigodão! Cuidado! Não diga que eu estou caindo em cima de uma arminha boa. Nem arma é essa, porcaria. Ai, breu. Cai tudo errado, ali. Não me diga! Não é errado não. Até que tem uma dose aqui, é. ó. Tá bom. Senhora, mas por que a senhora tá correndo? Você... Eita, mano, coitada dessa aqui, tempo nem tem pra respirar E seguinte, mano, olha o que eu garanti aqui na partida Logo de começo, já garanti uma S... Como que é, mano? Eu tô... <risos> Veio um carro na minha cabeça agora, SUV <risos> Como você é burro Uma SVD, calma lá Beleza, começar de SVD, bicho É, é, é bom, hein Olha que bacana, bonito É bom, hein Só não vamos trocar SVD Eita, mano Tá, calma lá Calma Vamos jogar hoje SVD, moleque Olha lá, ó Errou! Eita parceiro, não foi dessa vez que eu te acertei o um peteleco, hein? Eita, manteve o cara lá. Hum, paradão aí, ó. Paradão, hein? Vai levar um peteleco na cabeça, ô querido. Se tem que se fazer, tem que se fazer com a própria pessoa que se merece isso. Ô querido. Ô querido, please, pelo amor de Deus, vamos ter respeito nesta partida? Ah. oi Galera, minha maluca, né, mano? Eita, mano. Eita! Oh, mano, o que tem um cara louco aqui atacando granada? Onde? O que está acontecendo aqui? A querer me matar, você não onde é que eu estou. Ô, <risos> oh, minha, minha menina, minha garota. O que está acontecendo, querida? Me fale. Qual o problema? Eu não estou entendendo. Tá todo mundo tão revoltado. Eu não estou acreditando que um Zé Carrinho... Ah, Zé Motinha. Vem cá, seu Zé Motinha, safado. Sumiu! Ai, deu uns petelequinhos ali, mas não deu muito, hein? Partiu treta, mano. Tô nem aí. Eu não, ligo, ligo, ligo, ligo, ligo. Aqui, ó. Aqui, ó. Oh. Ah. Toma! Toma, mano. É só um tirinho desse VD na cabeça, mano. Foi se agachar. Morreu. Tô nem aí. <risos> Tamo de grosinha, meu filho. Olha. Calma lá. Olha essa skin aqui da grosa. A skin do Papai Noel da grosa. É um cara lá, é um cara lá, ó. Morreu, né? Era um cara lá. Era, era, passado. Não tá mais lá, você não percebeu. O cara morreu, mano. Foi triste pra ele, feliz pra mim. Tá tudo certo. A culpa é da pamonha. Não. É da canjica. É da cachaça, nojento. Eita, mano. Sabe é que o que eu O pior de drop ter caído aqui é que vai vir todo mundo pra cá. É verdade. Olha lá, ó. O cara atropelou lá. Que feio. Que maldade. Não tava precisando disso, tá, meu amigo? Eita. Eita, mano. Cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí. Tem dois cara aqui, ó. Esse morreu, esse morreu. Tem mais um último cara vivo. Lá atrás do drop E, mano, nós vamos vencer essa partida, quer ver? Escuta só, minha, minha grosinha vai cantar, fio É nada O cara tentou me explodir de lançar granada ali Mas, meu irmão, meu irmão Cuida, cuida, cuida, cuida Sua vidinha aí, fio Tomou mais peteleco aí, hein Boa, meu parceiro Aqui é boia de grossa, meu maluco Mano, tão feliz. Conseguimos aqui pegar a grossa com a skin natalina, mano. Que demais. Ai, que delícia. Ah. Muito da hora. Deixa o like É nóis.